Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Hoje a aula é sobre conjunções. Conjunções são palavrinhas que ligam dois termos ou duas orações, e elas não variam nem em número, nem em gênero, nem em grau. Vamos dar uma lida nesse exemplo aqui. A casa era o mistério da vila, pois nunca alguém havia entrado lá e voltado para contar como era. Uma das menininhas de águas claras, porém, era muito curiosa e faminta. Seu nome era Molly, e todas as vezes passava em frente à velha casa, dava uma espiadinha e tinha vontade de entrar. Mole nunca tinha visto a dona da casinha mágica, como ela gostava de chamar, até que um dia tomou coragem e bateu a porta. Quem é?" respondeu de dentro uma voz cansada. E aí, você conseguiu ver onde as frases têm uma ligação, a conexão entre uma e outra?" Vamos ver aqui. Essas são algumas das palavras que ligam as frases. No caso desse texto, o pois tem uma função de explicação. Ele junta o fato da casa ser o mistério da vila com o porquê disso. O como pode ter uma função de comparação às vezes, mas, nesse caso, ele traz uma informação nova para a frase, que é a de que Molly gostava de chamar a casa de casinha mágica. Molly nunca tinha visto a dona da casinha mágica, como ela gostava de chamar. O E, aqui no exemplo, tem a ideia de adição. Além de ser curiosa, ela era faminta, e, além de ter tomado coragem, logo em seguida bateu a porta. O porém contrapõe duas ideias, ou seja, causa um contraste entre elas. Ninguém entrava naquela casa, porém, tinha uma menina curiosa que iria entrar. E o até que traz uma relação de tempo. Essas funções que eu mostrei são relações entre as frases. E é isso que a conjunção faz. Ela relaciona uma frase e outra de formas diferentes para gerar sentido entre elas. A gente também usa bastante as conjunções mas e por quê. O mas tem um sentido de oposição, igual porém, entretanto, por exemplo, eu queria viajar, mas tenho lição. O mas aqui está contrapondo viajar e lição. Você não pode viajar por causa da lição. E o porquê, muitas vezes, é de explicação. Olha o exemplo. Ouça bem, porque não vou repetir. Está explicando o motivo da pessoa ter que ouvir bem, porque não vai ter uma segunda chance de ouvir. Tem mais um monte de conjunções. A gente não vai ver tudo aqui, mas você pode pesquisar por elas. Tem logo, portanto, já, assim, por isso. E elas vão estar sempre ligando os termos ou as próprias orações e criando uma relação entre eles. O tipo dessa relação vai depender do contexto. Você precisa prestar atenção nele. Sua vez, tenta falar sem conjunções. Você vai ver que fica muito mais difícil de se comunicar. Que tal você também tentar perceber quais são as relações formadas pelas conjunções que você usa no seu dia a dia. Bons estudos e até mais!